E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos utilizar uma tabela para calcular um valor p de um t estatístico. E para isso, nós temos o seguinte aqui. Catarina realizou um teste da hipótese nula, sendo a média igual a zero, contra a hipótese alternativa, sendo a média diferente de zero, com uma amostra de seis observações. Sua estatística de teste foi t, igual a 2,75. Suponha que as condições para a inferência foram atendidas. Qual é o valor P aproximado para o teste de Catarina? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Vamos lá. Eu sempre gosto de relembrar o que está acontecendo aqui. Nós temos uma população e ela tem uma hipótese nula que diz que a média é igual a zero e tem uma hipótese alternativa que diz que a média é diferente de zero. E a Catarina quer realizar um teste nessa população. E para isso, ela pega uma amostra, sendo que nesse caso são seis observações, por isso o n é igual a 6. E a partir dessa amostra, ela calcula uma média e um desvio padrão. E com isso, ela consegue calcular o valor t. E ela faz isso calculando a diferença entre a média amostral e a média populacional. Isso considerando que essa hipótese nula é verdadeira. Por isso, utilizamos o μ0 e dividimos isso pelo erro padrão, que nada mais é do que o desvio padrão da amostra dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. E lembre-se, nós estamos fazendo isso porque nós estamos utilizando médias e não proporções. E quando a Catarina faz esse cálculo, ela fica com esse valor t, ou seja, 2,75. E ela utiliza isso para descobrir o valor p. Ok, mas vamos entender o que está acontecendo com o teste da Catarina? Nós sabemos que a hipótese nula diz que o mi é igual a zero e a hipótese alternativa diz que o mi é diferente de zero. E para entender isso, eu vou desenhar uma distribuição de t aqui e a média da distribuição está bem aqui. E pensar nessa hipótese alternativa significa pensar na área que está 2,75 abaixo da média e a área que está a 2,75 acima da média. Isso porque nós queremos coisas diferentes da média. Basicamente, o que nós queremos é descobrir qual é a probabilidade de um valor estar 2,75 acima da média, ou seja, estar nessa área aqui, e qual é a probabilidade de se obter um valor t que está 2,75 abaixo da média, ou seja, essa área à esquerda. E para ajudar com isso, nós vamos utilizar uma tabela de t aqui, onde nós temos um grau de liberdade que nada mais é do que o tamanho da amostra menos 1, ou seja, n menos 1. E observe que o tamanho da amostra é igual a 6. Portanto, n 1 vai ser igual a 6 menos 1, que é igual a 5. Ou seja, nós devemos procurar nessa fileira. Basicamente, o que você quer fazer aqui é descobrir qual é o seu valor t. E na tabela tem os valores críticos dele. Portanto, nós queremos achar nessa linha, nessa fileira, o valor de 2,75. E perceba que 2,75 está abaixo de 2,757 e está acima de 2,571, ou seja, está entre esses dois valores. Basicamente, a tabela está nos dando a probabilidade de se estar nessa cauda aqui. Portanto, a probabilidade vai estar entre 0,02, mais próximo de 0,02, na verdade, né? e 0,025. Mas, claro, vai estar mais próximo de 0,02. Isso porque o 2,75 está mais próximo desse valor aqui. Portanto, a probabilidade de se estar nessa área vai ser de aproximadamente 0,02. E lembre-se que a distribuição t ela é simétrica. Com isso, a probabilidade de se cair nessa área também vai ser aproximadamente 0,02. Portanto, o nosso valor p é a probabilidade de se obter um valor t, e isso é a mesma coisa que a probabilidade de se estar 2,75 acima da média ou de se estar 2,75 abaixo da média. Basicamente, para calcular o valor P, nós somamos essas duas áreas aqui. Ou seja, o valor P vai ser de aproximadamente 0,04. E com esse valor, a Catarina vai poder comparar o um nível de significância previamente definido. E se ele for menor do que esse nível de significância, então ela deve rejeitar a hipótese nula e sugerir a hipótese alternativa. Mas, se esse valor for maior do que o nível de significância pré-estabelecido, então ela não vai ser capaz de rejeitar a hipótese nula. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!